É o público que se dirige. Agora, a mesma coisa que tu vires a programação de, dos canais portugueses, o público-alvo não és tu. O público-alvo não, não sou eu, nem, nem pouco mais ou menos. O público-alvo são os nossos pais. É outra geração lá para trás. Isto devia ser indicativo para eles, não é? não é não só indicativo para nós para nós está mais do que visto nem é? mais do que percebe, entendido o que é que o que é que se passa aqui mas para eles devia ser bastante indicativo eles uh, estão uh, a direcionar ao público que está em casa que eles acham que está sempre em casa que hoje em dia já não é bem assim todos eles procuram viajar muito muito investigados pelas camadas mais jovens muito, muitos deles preferem ir viajar ir conhecer o mundo uh, etc, já nem toda a gente gosta de estar em casa a passar a ferro a ver um programa da tarde. Uh, e sem dúvida a parte da publicidade, eles muitas vezes se calhar nem se vêm. ver, o bem podem dirigir aquilo dele para eles, mas eles não se querem levantam-se vão a casa de banho ou a outro sítio, tal está, está, está com a a dar, mas eles não estão vão ver. No entanto, este é um é indicador principal de que o público que eles estão a dirigir não é o certo.